em que uh, ele é eleito presidente, o Zelensky é eleito presidente, e aí mostram para ele uma, uma, uma mala cheia de relógios ultra luxuosos, né, e um deles fala, não, esse aqui é o relógio do Putin, então, esse jogo político estava ali no ar, né? e, e ele foi eleito presidente exatamente pela, pela força do personagem dele ali na série. Mas qual é o meu ponto? Se ele vai para o exílio, ele vai ser uma ameaça para o Putin